29 de novembro de 2021. Momentos finais de Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. O placar apontava uma improvável terceira vitória seguida do time de Houston, com pouco mais de um minuto no cronômetro. O francês Theo Maledon arremessa de três pontos e erra. O rebote estava indo na mão de Alperen Chengun, que fingiu que não era com ele, dando um tapinha despretencioso na bola. Jason Tate e Josh Christopher também se recusaram a ficar com o um rebote. E aí veio Kevin Porter lá da frente para, enfim, pegar a bola. Christopher comemora dando socos no ar. Mas, enfim, qual o motivo deste lance bizarro ao final do jogo entre Rockets e Thunder? Bom, Kevin Porter Jr. já tinha 11 pontos, 11 assistências e 9 rebotes na partida. Faltava exatamente um rebote para ele completar o primeiro triple-double de sua carreira. Todos os seus companheiros sabiam do feito que estava prestes a acontecer, como a gente pôde ver, e então eles deixaram este rebote para o armador do Houston Rockets. Na história da NBA, nós temos alguns triple-doubles que foram completados de uma forma um tanto estranha. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, logo após a vinheta. Here it comes! Boom Shakalaka! Temporada 2010-2011, o Washington Wizards contava no seu elenco com um jovem pivô de 23 anos chamado Javeo McGee. Ele estava na sua terceira temporada na NBA, sendo titular do time, com médias de 10 pontos, 8 rebotes e 2 tocos e meio por jogo. No dia 15 de março de 2011, os Wizards enfrentavam os Bulls em Chicago. Chegando no quarto quarto, o jogo estava praticamente perdido. Porém, algo relevante poderia ainda ser conseguido naquele dia. O primeiro Triple Double da carreira de Javel Magui. O pivô tinha 7 pontos, 12 rebotes e pasmem 12 tocos quando fez esta cesta e sofreu a falta. O lance livre garantiria o Triple Double, mas Javeo Magui errou. No ataque seguinte, ele foi para a jogada individual, errou a cesta e não conseguiu pegar o rebote. Calma, Magui. Javeo Magui no post, fade away... Uh... Airball. O tempo está acabando. Bola no Magui. Hmm. Turnover. A bola escapou. Mas calma que ainda vai ter mais uma chance. Confusão no Garrafão. Cadê a bola? <risos> está com o Javeu Magui. Enterrada. 11 pontos. 12 rebotes. 12 tocos. E o primeiro triple-double de sua carreira. Vamos para o segundo caso. Nicolas Batum, no dia 2 de novembro de 2013. O jogo estava nos últimos segundos e os Blazers estavam derrotando os Spurs por 7 pontos e tinha uma posse de bola. O normal, numa situação dessas, seria o jogador quicar a bola e esperar o tempo acabar, certo? Hum, errado. Isso porque Batum estava com 8 pontos, 12 rebotes e 11 assistências na partida, ou seja, ainda dava tempo de completar o seu triple-double. E mesmo com nenhum jogador dos Spurs marcando ele, ele arremessou da linha de 3 pontos no estouro do cronômetro. Sexta e um triple-double constrangedor para o francês. Nessa foto específica, a gente vê a cara do Tim Duncan após a cesta desnecessária do jogador dos Blazers. Batum se arrependeu cedo, como podemos ver nessas declarações. Esta é provavelmente a pior coisa que fiz em minha carreira. A bola entrou e eu pensei, oh não, eu não queria desrespeitar esse time. Eles são o San Antonio Spurs, o melhor time da NBA nos últimos 15 anos. Eu tenho muitos amigos lá se referindo a Tony Parker e Boris Diehl, seus companheiros na seleção francesa. Voltemos agora para os anos 90, quando o alarmador do Orlando Magic, Anthony Bui, estava perto de conseguir aquele que seria o seu único triple Double da carreira. Ele estava com 20 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. Com 2.7 segundos no cronômetro e uma vantagem de 20 pontos no placar, em cima do Detroit Pistons, o Anthony Bowie teve a audácia de pedir tempo para tentar conseguir esta última assistência. Resultado: Os jogadores do Detroit Pistons se recusaram a participar do último lance da partida. Com a quadra completamente livre, Bowie conseguiu sua décima assistência, fazendo este passe para a enterrada de David Vaughn. Possivelmente envergonhado com o que acabara de fazer, o jogador foi atrás de Doug Collins, técnico dos Pistons, para se desculpar, mas Collins não quis nem saber de conversa. Pois é. Vamos agora para algumas tentativas frustradas? É, é aqui que a gente se diverte, né? A mais famosa é essa do Ricky Davis, então jogador do Cleveland Cavaliers. O seu time estava vencendo o Utah Jazz por 25 pontos de vantagem, 120 a 95, e restavam apenas 6 segundos no jogo. O Rick Davis era o grande destaque dos Cavs nessa partida, com 28 pontos, 12 assistências e... 9 rebotes até aquele momento, e vejam o que ele aprontou. Ao receber a bola na cobrança de lateral, ele foi em direção à própria cesta e arremessou, para então, teoricamente, ficar com o rebote. Quem não gostou foi o Deshawn Stevenson, jogador do Utah Jazz, que deu um encontrão em Ricky Davis. Não preciso nem dizer aqui que isso não vale como um rebote, então o Rick Davis conseguiu passar vergonha e ainda não conseguiu o triple-double. <risos> Vejam a cara do Jerry Sloan, técnico do Utah Jazz. descansa em paz. Para finalizar, Andre Blatch. Para quem não lembra, o Blatch foi um bom role player que jogou nove temporadas na NBA entre 2005 e 2014 por Wizards e Nets. O Andre Blatch ele era um excelente reboteiro que colecionou double-doubles ao longo da carreira, incluindo um de 36 pontos e 19 rebotes, a melhor partida da carreira dele. Porém, ele nunca tinha conseguido mais do que 7 assistências no mesmo jogo. Até o dia que, inexplicavelmente, ele conseguiu 13 assistências. Então seria esse o jogo do Triple Double de André Blatt? Sim, se ele pegasse mais um rebote. Os Wizards venciam os Nets por 10 pontos e restavam 32 segundos no cronômetro. E aí começava a caça de André Blatt pelo décimo rebote. Brooke Lopes arremessa de 3, erra. E Blatt vai para o rebote, ele consegue pegar a bola, porém, a arbitragem marca a falta de André Blatt na disputa pelo rebote. Ele fica inconformado saltitando de um lado para o outro, mas ainda tinha tempo. Chris Douglas Roberts erra o arremesso do corner, é agora. Mas sem saber dos números do companheiro, o Cartier Martin pega a bola e evita o triple-double de André Blatt. E ainda teve um momento desespero nos últimos segundos. O Andre Blatt saiu voando para o ataque para tentar arremessar rapidamente e pegar o rebote ofensivo. Não deu certo. 20 pontos, 13 assistências e apenas 9 rebotes para Andre Blatt. E esses foram alguns exemplos que eu lembrei aí de memória, depois de ver o lance do Kevin Porter Jr. no jogo de ontem, eu estava assistindo ao vivo. Vale lembrar que, diferentemente de todos esses jogadores que eu citei, o Kevin Porter Jr. não estava forçando o Triple Double, né? Foram os companheiros dele que se solidarizaram e ajudaram o jovem armador com esta marca histórica. Valeu então a quem assistiu mais esse vídeo aqui no Calaca vídeo número 497, faltam três para o vídeo número 500 aqui no canal. Um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal, somos 85.600 e, e alguns inscritos. Junte-se a nós. Seja um inscrito do Bucha Calaca e nos vemos no próximo vídeo sábado às 10 da manhã no mesmo bate horário. Grande abraço.